E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje vamos falar sobre a criptomoeda Titan, ou em inglês seria o nome Titan. Bom, basicamente essa cripto tem um supply de 35 trilhões que já foi totalmente atingido, ou seja, mais nenhuma criptomoeda vai ser sementada. Além disso, o valor dela atual é de apenas 0.0000001 centavo de dólar. Imagina com um real quantas cripto dessa você pode comprar e isso é um dos motivos de que eu querer trazer para vocês, porque é uma moeda acessível e com bastante potencial de valorização. Uma curiosidade. Curiosidade é que o criador da moeda é brasileiro e tá morando atualmente na Austrália. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os pontos que fizeram eu investir nessa cripto, o porquê que eu acho que ela realmente tem um potencial. Lembrando que não é uma dica de investimento, eu vou mostrar o que eu tô fazendo com a minha grana, mas você estuda e vê o que você faz com a sua. Então tudo começa com a história da cripto Titan, O projeto que a Titan fazia parte, Iron Finance, de um bilionário Mark Cuban como investidor e schiller Porém, a Iron Finance sofreu a primeira bank run de uma stablecoin na história da cripto, e a Titan caiu de quase 60 dólares para praticamente zero em um único dia. Então aqui a gente tem uma reportagem que fala disso, o bilionário Mark Cuban comenta colapso do token Titan após grande liquidação de mercado. Isso é 22 de 6 de 2021, tá? Uma grande baleia se desfez do token Titã. Após a grande venda, novas stablecoins foram emitidas pela rede, diluindo o preço das posses em Titan de outros participantes do mercado, além de perpetuar a queda. Então tá falando até bilionários não estão imunes às quedas do mercado no setor de finanças descentralizadas né DeFi. Mark Cuban, o empreendedor em série e dono do time americano de basquete Dallas Mavericks, foi manchete na semana passada por ter investido no Iron Finance, a bifurcação do projeto da Frax e o preço do Toque Titan, como eu falei, despancou para quase zero depois de subir para 65 dólares. Então olha só que bizarro esse gráfico, mostrando aqui do dia 8 de junho de 2021 até o dia 22 de junho de 2021. Olha só que queda absurda aqui, batendo quase 65 dólares para praticamente zero e alguns centavos, né? E na Coingeco a gente consegue ver o gráfico de forma mais bizarra ainda. Olha só que doideira, mano. A gente consegue ver aqui em junho de 2021, aqui que é a moeda a 38 dólares, mano. Olha só que doideira. E atualmente aqui, olha só essa queda absurda, mano. Para 0,00$. Certo, mas se foi uma cripto, cara, que caiu tanto assim de um valor tão top... Por que, que você investe na E eu vou explicar pra vocês agora, mano. E cara, seguinte, apesar dela ter desvalorizado tanto, né, nesses últimos meses, ela também subiu bastante por causa da comunidade. Mais de cento nos últimos meses também. A questão é o seguinte, a comunidade se juntou pra fazer a Titan subir novamente. Então uma comunidade chamada Titan, é nosso Doge, foi criada pra resgatar a Titan e transformar a Titan numa Community Coin que seria uma cripto da comunidade. Então a comunidade se juntou para fazer diversas maneiras para a moeda, moeda ser queimada, né? Que é o quê? Gastar a moeda ali para ela queimar e valorizar novamente. Então aqui a gente tem uma notícia também que fala sobre isso, tá? Então a comunidade Titandal anuncia que em breve lançará seu token de governança para apoiar sua missão de fazer a Titan Great Again. Ótima novamente, tá? Então a Titan se tornou um sucesso de moeda meme da noite para o dia. Depois que a Iron Finance sofreu a primeira corrida bancária entre moedas, legiões de detentores de Titã unidos sobre essa titã para trazer Titã de volta dos mortos. Então só para vocês terem noção, o preço do Titã subiu 38 vezes desde que a comunidade titã foi formada, tá? 20 mil NFTs de Titã-Punks foram lançados e esgotados em 3 dias, 14 bilhões de Titãs foram queimados de suas iniciativas. Ou seja, a galera se uniu realmente, cara. começou a queimar, Titã para voltar a ver o preço subir e lançou essa Titan Punks que foi uma coleção de NFTs inspirados nos Crypto Punks inclusive bem bonita essa coleção e isso mano fez a moeda valorizar novamente não só isso também criou um jogo onde 70% do prêmio é pago para os ganhadores e 30% do prêmio é usado para queima de Titã Olha só Titan Jackpot play queime e win né jogue queima a cripto e ganhe aqui olha só que bacana então, toda uma quantidade aqui ó de titã você conecta a sua carteira você aposta aqui um aqui tem alguns números e você pode estar fazendo a sua aposta então bilhete 1 um milhão de titã você pode comprar até 50 ingressos por transação se não houver vencedores por rodada o prêmio acumula para a próxima tá um imposto é deduzido dos prêmios é mesmo que você não ganhe você está ajudando a tornar o titã ótimo novamente a uma rodada por semana quinta-feira às 9 se estiver assistindo jogo pelo celular se usa o navegador Matamask jogue queime e ganhe então cara Olha só a comunidade se unindo para fazer a cripto ser queimada, isso aqui é sensacional. E aí a comunidade decidiu lançar o token Titan DAO, um token de governança para criar um DAO. E criar então um ecossistema duplo, onde os tokens Titan e Titan DAO são usados para ajudar um ao outro. Então beleza, vocês já perceberam que a comunidade se juntou para fazer o token subir. Então lançaram jogo, lançaram coleção de NFT para o token ser queimado, realmente ele subiu. Mas a comunidade não para por aí e tá vindo mais coisas ainda e vai fazer a moeda ter mais queima ainda. Então acredito que a moeda pode pode sim se valorizar. Então aqui a gente tem um white paper com um roadmap, seria o roteiro aqui de novidades. Então tem o Titan Punks Reloaded, que é tipo uma nova série de NFTs dos Titãs Punks, tá? Então vai ser baseado nos originais Titan Punks, tá? que vai consistir em 20 mil e 20 NFTs únicos mintados pelos donos dos punks. Também terá os Titans Galactic Gods, né, os deuses galácticos, que vai ser a primeira série de galácticos do Titanverse, tá? Então vai consistir em 10 mil deuses únicos baseados nos anciões lendários dos deuses visitantes da Terra pelo céu, né? Também vai ter o projeto Titan Music, que eles querem trabalhar com músicos, né? para desenvolver novos sons para o Titanverse como NFT. Eles também pretendem fazer o Titan Movie, né, ou seja, o filme Titã, que seria um filme curto aí sobre a história do Titã, via é, de venda de NFTs para fazer esse projeto, onde os holders né, dos NFTs vão poder compartilhar o filme e as copyrights. Também pretendem fazer Staking Farm, né, então pools de Staking, da, da Titan para formar a TitanDAO. Também pretende fazer DeFi produtos, né? Então produtos para ter mais uso, né, do Titan, onde você vai poder tradear Titan e TitanDAO, plataforma de launchpad para novos projetos para a comunidade e o Verso, né? Onde nova série de NFT e produtos DeFi vão ser feitos, né? Construídos nesse metaverso. E eu também eles pretendem fazer uma nova parceria que vai ser a Titan Swimmer NFT Collection, né? Na Crypto Summer, né? Então basicamente é uma pegada aí de praia, e tudo mais. Vou botar para vocês verem na tela é uma ideia aí de NFT bem ousada beleza mas enfim galera então esse foi o vídeo de hoje tá resumindo cara Titan foi uma moeda que aconteceu algo muito ruim com ela mas a comunidade se juntou para fazer a moeda crescer novamente então esperado em Shiba em Doge que a comunidade se une pra fazer o token crescer, a Titan é a mesma coisa, cara, e é por isso que eu investi nesse projeto. Além de que é um projeto que une NFTs, tá, vai ter lançamento de mais NFTs, então assim, tem um jogo também, então tem todo um sistema, cara, de queima da moeda que pode fazer ela subir novamente, além de todas as moedas já estarem em circulação então estarem apenas sendo queimadas e não estão surgindo novas moedas. Então, eu acho que sim, tem potencial para valorização a longo prazo essa cripto, com toda essa queima nos jogos, queima nos NFTs, e basicamente por hoje é isso, tá? Eu devo estar tá fazendo semana que vem mais um vídeo sobre esse projeto porém falando melhor sobre as novas séries de NFT que vai ser a Titan Punks é, Reloaded, né? E a Titan Swing Wear NFT Collection, tá? Então eu faço um vídeo explicando melhor esses NFTs, pra realmente mostrar, incentivar vocês a entrarem com esses NFTs aí, que vai ser bom pra cripto, na minha opinião. Fechou? Lembrando, galera, que todos os links necessários pra você ficar por dentro do projeto, como por exemplo, o Twitter brasileiro, o grupo, vai estar tá tudo na descrição. E bom, galera, basicamente isso foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa o like e se inscreve se você for novo, e até a próxima!